Com ela, o seu direto da redação, eu sou Vanessa Lima e fico junto com você aí do outro lado da tela até as 7h15 da manhã. Isso só pra começar viu? Porque depois tem 10 Fala Brasil e muito mais. Vem tomar café da manhã com a gente, obrigada pela sua companhia. Liga pro vizinho, liga pra amiga, liga pros parentes, pede pra todo mundo ficar... Ligadinho aqui na Record TV, vocês não vão se arrepender, tá bom? Hoje é 24 de junho de 2019, é seu aniversário? Então meus parabéns, muitas felicidades. Beijo pra todo mundo que tá ligadinho aqui com a gente agora às 6 horas 30 minutos. Gente, foi enterrado neste domingo o corpo do ex-deputado distrital Juarezão. Ele morreu na sexta-feira num acidente de carro. Um cortejo acompanhou o corpo até o cemitério de Braslândia, cidade em que o ex-deputado morava. Esse tão feio assim, porque eu não consigo achar, viu, Gil? Eu acho a de coisa mais nenhuma. bonitinha do mundo. De maneira, não feio nunca. Quem achou escampo feio não sabe o que é beleza, não. Um cachorro lindo desse, a Paula, de uma fofa, gordinho, redondinho. Tinha coisa pior no concurso, viu? Tinha oh, coisa pior no concurso. Eu acho difícil esse concurso, porque eu não consigo achar nenhum cachorrinho feio, viu, Gil? Pode faltar um olho, pode faltar oh, uma perninha. Isso pra mim, olha, não vai fazer diferença nenhuma. O importante é o coraçãozinho dessas criaturas, que tem amor demais pra dar pra gente ser humano, né? Demais, fantástico, Vanessa. <risos> Vamos ficando por aqui. Você volta daqui a pouquinho no nosso DF no AI, de segunda a sexta, a partir das seis e meia da manhã... A notícia começa aqui na tela da Record. Tchau, Vanessinha. Combinado.